Somos filhas de Tandara e de Zumbi. Saímos das seis alas. Para ela, não vamos voltar. Somos o Brasil pela democracia. Lutaremos, resistiremos e vamos avançar. Somos Brasil pela democracia. Somos mulheres, lutando e sofrendo violência todos os dias. Não mais fogão nem pia salários iguais, não essa covardia, somos mulheres guerreiras nas trincheiras da luta do nosso povo, não desistimos, chegamos até aqui e vamos avançar. Somos Brasil pela democracia, somos todas e todos que foram assassinados pela ditadura militar, torturados pela ditadura militar. Nós assistimos o nascimento da Rede Globo, de braços dados dos militares. Nós assistimos enriquecimento corrupto das empreiteiras e nós fomos mortos, torturados, estuprados estupradas por levantar a voz. Eles acham que nos derrotaram, mas a luta do povo é um fogo que quanto mais se assopra, mais forte ele volta. Não desistimos e vamos avançar. Somos o Brasil pela democracia. Somos gays, lésbicas, Transvestis e transexuais Impedidos historicamente De exercer o nosso amor e expressar a nossa sexualidade E impedidos de exercer A nossa identidade de gênero Chegamos até aqui e vamos avançar Somos Brasil Pela democracia Trabalhador e trabalhadora Do campo e da cidade Que construímos e alimentamos esse país Chegamos até aqui E vamos avançar Somos Brasil pela democracia. Sabemos que é um tempo para tudo, que se ligam o presente e o passado, pois o que foi não se encontra superado. Falta um acerto na canção, por as notas na nova melodia, acendei cada mente a rebeldia e pôs em marcha, unidos na mesma direção. Levante Amor é revolucionário! Faz possível si, por todas as nações. Levante e faça, faça junto à madrugada, o um momento de um novo conhecer. ânimo, força, persistência. É a hora, é a hora. É a hora de fazer com coerência o futuro que nós queremos ter. Vamos fazer juntos a nossa democracia. Viva! Novo dia. Não vai ter golpe. Vai ter luta! Não vai ter luta!